Oi! Eu sou o Gabriel Jordan, do arroba.hsjrd .com E como vocês sabem, eu tô participando do Corrida das Blogueiras já faz um tempo, né? E no vídeo de hoje, eu vou arrumar minha mala pra ir pro Corrida das Blogueiras Ou seja, eu tô gravando esse episódio aqui meses e meses e meses antes do corrida começar E como eu já tô com tudo pronto vamos arrumar as malas né minha filha, que não é pouca coisa surpreendentemente eu não estou de mudança para São Paulo, né? só pra passar uma semana na competição com certeza vocês já devem ter reconhecido alguns dos looks ali atrás né? que eu usei nessa temporada e hoje eu vou organizar tudo e compartilhar com vocês como é que tá sendo essa loucura aqui pré corrida das blogueiras, gente, tem muita coisa que eu tenho certeza que vocês nem imaginam e eu vou mostrar pra vocês aqui no vídeo de hoje então se você já quiser conferir como eu arrumei a minha mala pro corrida das blogueiras já vai deixando seu like aí embaixo, se você for novo por aqui, seja bem vindo Já se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 Então, gente, pra começar, vou mostrar as minhas malas pra vocês, né? Eu comprei duas malas aqui na minha cidade mesmo. Geralmente eu viajo com uma mala só, uma mala duffel né? E uma mochila, porque eu gosto de levar pouca coisa quando eu viajo. Nesse vídeo aqui é capaz de vocês nem acreditarem em mim falando uma coisa dessas, né? Mas é sério, quando eu viajo, eu gosto de carregar pouca coisa. Porém, pro Corrida das Blogueiras, eu tenho looks muito planejados e eu vou precisar de muita coisa porque eu vou passar uns 10 dias lá, né? Então eu fui comprar essas duas malas. Comprei uma P, né? Que é a mala de bordo. E uma G, que é pra despachar. Né? Então é isso, na verdade eu vou começar organizando a mala de bordo que vai ser a mais fácil e eu vou explicando pra vocês a minha lógica por trás do que, é que eu vou organizar aqui dentro dessa mala e por que já já, né gente? Deixa eu tirar esse tanto de mala de cima de mim <risos> Então gente, eu vou dar um overview de como é que as coisas estão aqui pra vocês quanto mais eu me afasto, mais bagunça e mais coisa aparece, né Aqui estão alguns dos meus looks, né que eu tenho certeza que vocês estão reconhecendo das minhas temporadas temos um amontoado de skincare. temos um monte de coisa ali, roupinhas que eu vou ficar usando no hotel muito esmalte, cabelo que eu usei na temporada muitos sapatinhos e claro, né, gente as minhas malas que é onde a gente vai organizar toda essa desgraça aqui, esperar que tudo caiba aqui dentro, gente eu tô muito lascado pra organizar isso aqui então é isso, né, meninas vamos começar essa parte de faria aqui ah! então, gente eu vou começar organizando a minha mala de bordo assim como eu falei pra vocês e qual vai ser a minha lógica aqui eu vou querer guardar as minhas coisas de maior valor e coisas que eu não quero perder, obviamente porque ela vai estar o tempo todo comigo, né durante o voo, não vou despachar porém eu também, por segurança, quero guardar os meus dois primeiros looks se vocês bem se lembram, né porque no caso eu tô falando do passado, mas vocês já assistiram tudo o meu primeiro look do corrida das blogueiras é vermelho então eu usei a calça, o blazer e o meu salto, vou começar guardando a calça o meu blazer eu tinha guardado no meu guarda roupa um dia desses esses aqui são os estapados que eu usei na entrada, mas eu não vou guardar ainda eu já vou guardar a segunda roupa, eu vou mostrar pra vocês Gente, quem já assistiu o tour pelo meu quarto lembra que eu tava usando um conjunto jeans branco essa roupa aqui é literalmente a mesma peça, eu tingi tudo pra combinar com a minha visão do Corrida das Blogueiras então já vou guardar aqui dentro e gente, até ontem a camiseta que eu ia usar por dentro desse look laranja era essa aqui da Kiss porque na verdade eu queria uma camiseta da banda Def Leppard, só que eu quase não encontro, né? e por coincidência ontem aqui na minha cidade eu consegui encontrar essa aqui, gente que... É literalmente da banda que eu queria. Então, justamente de ontem pra hoje, eu consegui trocar a blusinha do meu look, né? Então, essa aqui da Kiss não vai na viagem, vai a da, da Flapper, que era a que eu queria inicialmente. Aparentemente, eu não sei dobrar roupa, né, gente? Aí eu tô só enrolando aqui, tentando colocar onde tá cabelo. Como eu já vou levar esses dois looks iniciais, eu já vou, obviamente, colocar as joias deles juntos, né, gente? Que na verdade é o quê? Bijuteria, né? E aí eu decidi comprar um monte de saquinho de pipoca pra guardar as bijus, tudo, já separadinha. Como no primeiro dia eu vou usar só um acessório, que é o colar, eu vou colocar ele aqui. E aí eu já escrevo a cor do look correspondente aqui pra eu saber qual é a biju que tá dentro. Mesma coisa do look laranja, que são correntinhas. E para os sapatos, eu não pensei numa solução melhor, mas eu vou colocar nesses saquinhos aqui, que são sacos de lixo, só que são daqueles menores sabe? De colocar em lixeiro, vou colocar os sapatos aqui dentro. Começando pelo salto, né? E também as minhas botas pretas, né? Que vão acompanhar o look laranja. Gente, quer saber? Já que tem espaço aqui, eu vou colocar logo o look amarelo, até porque ele é uma peça única, né? Ele é aquele macacão belíssimo que eu vou usar no terceiro episódio. Já vou colocar o tênis do look amarelo, né? Que é aquele cano alto que vocês já viram. Ele vai assim, no meio da mala mesmo, porque ele é de tecido, então ele não amassa, né, gente? Não é de vinil nem nada. Já vou colocar, gente, essa necessairezinha aqui, que olha só, tá cheia de esmaltes com todas as cores de todos os looks, que eu já vou deixar aqui dentro, porque eu vou ficar fazendo as minhas unhas no hotel, né, quando o episódio acabar, pra poder combinar com os looks, se eu tiver tempo, né, gente? Que eu não sei como é que vai ser a dinâmica ainda, porque eu não fui ainda competir na corrida, mas eu espero que dê tempo de fazer minhas unhas. Isso todos os dias, né? Então eu vou meter aqui nesse cantinho e bom gente, eu decidi que eu vou guardar minha lace aqui, né eu não vou usar essa lace de um metro aqui e nenhum desses looks, na verdade eu vou usar ela no próximo só que eu vou levar ela aqui, porque essa mala vai estar o tempo todo comigo e essa lace aqui não foi barata, né meninas? então eu quero correr o risco de perder olha só, uma coisa assim bem mamacita, entendeu gente? Que, porque amor, vou parar de assanhar a lace, né? que eu já pranchei ela 10 milhões de vezes, minha mãe sabe, melhor que ninguém. Que eu fiz um milhão de onda nessa peruca, pranchei ela de novo, botei lisa, depois botei ondulada, lisa, ondulada, lisa, ondulada, lisa, lado. Decidi por lisa, porque o cabelo não tem um metro, né, gente? Então eu quero estar tá bem malvadona nesse dia da peruca, né? Vou guardar tudo aqui no saquinho. Muito importante a wig cap, né, meninas? Não pode faltar... Meu Deus, gente, também não pode faltar a cola de lace, não sei nem onde foi que eu meti. <risos> Pronto, né, menina? tá aqui a minha colinha que eu queria comprar aqui na minha cidade queria me vender por 130 reais, eu comprei na internet por 60 quem foi que amou? beijos vou botar aqui dentro do saquinho mesmo né gente, Deus abençoe que não vaze o auge bom gente, eu acho que eu já meti coisa o suficiente aqui dentro dessa mala eu queria colocar coisa de higiene pessoal, mas se eu precisar disso no trajeto não vai ser prático, então eu vou deixar dentro da minha mochilinha mesmo né então vamos fechar a primeira mala, na verdade né vamos acinturar tudo né gente parece um centro de segurança de carro gente, com a Aqui. <risos> enfim gente, vamos para a parte difícil que é deixar a mala inclusive nem sei se aqui dentro tem 10kg gente bom gente, agora que a malinha pequena já tá arrumada vamos para a palhaçada que vai demorar até o final do vídeo praticamente que é a mala que eu vou despachar né gente então vamos começar pela ordem dos looks, né? Eu não vou dar tantos detalhes assim, porque vocês já viram os looks e eu também vou ter um vídeo aqui no canal comentando os looks, né? Se não tiver saído ainda, vai sair, né? Mas vamos pela ordem. Vamos começar pelo look verde, que é justamente o tio da peruca que tá na outra mala. Que inclusive fui eu mesmo que fiz, ele do zero, né, meus amores? Até os acessórios ele fui eu mesmo que fiz. Que ele, assim como o look laranja, é pra ser uma coisa mais grunge, assim, mais rock. Uma coisa assim, meio Avril Lavigne, sabe, gente? Uma coisa despojada. Enfim, eu mesmo pintei essas chamas verdes, né? Ai, gente, que chique, né? Depois de verde, temos verde água, né, gente? Que essa roupa aqui, sinceramente, é uma das minhas favoritas que eu usei no Corrida das Blogueiras. Que ela é toda de vinilzinho... O auge! já escutando essa Inclusive, gente, pra esse look, eu mesmo pintei essa calça, gente, frente e verso, né? Não sei se todo mundo entendeu no episódio original, mas é escrito Gajajrd, gente, que é o meu user nas redes sociais. Blogueira quer o quê? Quer o arroba, entendeu? Então tô dando um arroba já na minha calça, entendeu? Me sigam no Instagram, Gajajrd. Eu amei pintar essa calça, foi um projeto super divertido. Pintei aqui no meu quarto mesmo, gente, no chão do meu quarto. O sapatinho, né, gente, pra combinar com o look, eu mesmo pintei os cadarços, né, eu já comprei o tênis branco. E aí eu pintei os cadarcinhos com a mesma tinta, inclusive, que eu usei pra personalizar a calça, né. Já vou pegar aqui mais um saquinho e guardando pra ficar tudo bafo né. O bom de tênis de tecido em mala é que tênis de tecido pode amassar o quanto quiser, não é que nem salto de vinil, que se amassar estraga. Próximo look também é de vinil, gente Só que dessa vez é uma jaqueta e uma calça de vinil, gente Esse look é super especial pra mim Ele me lembra o ícone antigo do canal, né Porque nessa época que eu tô no Corrida das Blogueiras Tava todo um ícone diferentão, né, gente Porém, o antigo tinha eu numa jaquetinha Que na verdade era preta, gente Eu photoshoppei ela pra ficar azul Porque eu não consegui encomendar uma roupa a tempo do meu aniversário de 18 anos Que foi quando eu fiz aquela fotos Porém, pro Corrida das Blogueiras eu queria muito uma roupinha azul Que representasse tanto a minha cor favorita, né Então é tudo de vinil por baixo dessa roupinha de vinil eu vou usar uma camiseta branca né gente óbvio igual o ícone do canal e essas aqui eu comprei recentemente comprei na renner gente tudo lisinha né simplesinha inclusive eu já comprei várias porque eu também vou usar em outros looks camisetas brancas por baixo né meu look roxo gente vocês não estão preparadas né temos aqui uma calça gente que essa calça é todo um babado eu comprei essa calça numa fast fashion foi na renner não foi mãe que eu comprei isso aqui e, gente, essa calça era uma boca de sino gigante cabia uns três Gabriel Jordans aqui dentro mais uma vez, a minha avó me salvou e ela diminuiu e deixou apertadinha do jeito que eu gosto, né só que não tinha uma camiseta que combinasse com essa calça e eu queria uma camisa social, uma coisa assim finíssima, né e eu fui na rua comprar um tecido e a minha avózinha costurou pra mim uma camisetinha que combinasse com a calça, né, gente e além da roupa belíssima que a minha avó já fez pra mim, né, gente vocês provavelmente já viram no vídeo eu aqui fazendo... De esconder, né, gente? Vou usar esse casaco aqui, sequer um, entendeu? Que eu comprei, gente, eu não sei nem quando foi, foi no ano passado ainda, não foi, mãe. Oi. Meu Deus, gente, tem tanto tempo que eu me preparo pro corrida Antes de eu saber que eu ia ser selecionado, eu já tava pensando: nossa, o que, que eu vou usar? Ai, gente, sou doida. Uma vibe mais assim, né, gente? Banheiro do Diva Depressão. Porém, em vez de ser pelúcia rosa, é pelúcia roxa pra combinar com o look. Meu Deus, falando isso, eu sou muito burra, gente. Eu guardei só um sapato pra, pra os outros looks. Falta o sapato do look azul, o sapato do look verde. Pera aí, gente. Bom gente, o sapato do look verde, eu comprei ele numa fast fashion já porém eu troquei os cadarços, né? Mas os cadarços eu comprei prontos, né? Eu não fiz, eu não pintei, eu só coloquei diferentes Isso aqui eu acho que eu comprei na CIA, tá gente? O original vinha com cadarço preto, se eu não me engano E gente, o azul também é um sapato da CIA. porém esse aqui eu comprei... Ui, meu Deus! Há uns três anos atrás, gente. Sem brincadeira, eu comprei esse sapato branco em 2018. E eu pintei a lingueta e a parte aqui de trás de azul, gente. No mesmo tom da minha roupa de vinil. E eu acho que vai ficar uma graça. Inclusive, vou usar com um relógio que meu pai me deu de presente há muitos anos atrás. Que ele é prateado e tem um fundo azul, gente. Vai ficar muito lindo. Bom, originalmente, o próximo look seria rosa, né? Eu comecei a me preparar pro corrida, planejando nove looks. Contando com o look da final, né? Porém, depois que os meninos do Diva disseram que ia ser mais gente, do que a temporada passada, o que eu já imaginava, né? Que iam ser nove competidores. Eu pensei, não, mas pode ser nove ou dez, né? Agora eu já tenho certeza que são nove, porque eu já soube, né? Porém eu fiquei na dúvida se iam ser dez, então acabou que eu tenho um look extra, que eu tô muito indeciso de qual eu vou usar e qual eu não vou usar lá. Mas no meu Instagram eu vou usar todos. E pra começar, gente, é esse rosinha aqui lindo que foi minha vozinha que fez do zero. Tanto as calças quanto o blazer. Uma coisa bem Material Girl, sabe? Gente, eu achei assim, sensacional. Esse look. Rosa aqui, quando eu for usar ele, seja no Corrida, seja no Instagram, eu vou usar com esse tênis aqui, gente, que é igual ao amarelo, inclusive, mesma marca, Cavaleira, né? Monocolor, eu gosto muito desses detalhes. Paguei bem barato, peguei uma promoção, acho que esses tênis aqui saiu por 100 reais e outros três deles que eu comprei saíram por 150, então cada tênis saiu por 50 reais, gente, foi muito bom o preço. Então, assim, eu tô levando muita coisa, mas eu não comprei tudo de uma vez, né, gente? Eu comprei um conjunto, gente, de blazer, que é a minha cara, né? Eu acho que vocês estão vendo aqui pelo tanto de blazer que eu tô guardando, que é parte do meu branding ele é da seção feminina, também comprei em fast fashion e essa aqui é a única roupa, gente, que eu não ajustei nada, que eu já comprei e já vou usar assim um shortinho, a coisa mais linda do mundo, gente, e agora eu tô muito na dúvida de qual look eu vou cortar eu não sei se eu vou usar o look rosa ou o look lilás porque ambos são lindos, mas se eu for usar o lilás eu vou usar com a camisetinha branca por dentro, e óbvio com os meus tênis, né, que não são exatamente da mesma cor, mas esses tênis aqui fui eu mesmo que fiz eu já ensinei a fazer lá no meu instagram né gente que eu pintei eles todos de lilázinho colei vários brilhinhos em volta deles até botei pra lavar recentemente justamente pra botar na mala então tá sem cadarço vou cuidar disso aqui fora das câmeras e já aguardar Então gente, com todos os looks aqui, né eu vou colocar meias, né que eu vou usar em vários dos looks vou levar por garantia, gente uma calça e uma camiseta preta lisas, né, porque eu acho que vai ter prova de customização nessa temporada, né a de estúdio pediu as medidas da gente né, eles vão ter roupas lá pra gente customizar mas por garantia eu vou levar uma também, né vou levar shortinhos que eu vou usar se tudo der certo só pra dormir no hotel, né, que eu espero não ser eliminado, não ter que ficar de shortinho no hotel sem fazer nada, né, gente. Vou levar algumas toalhinhas pequenininhas de unha caso eu precise fazer a unha lá no hotel. Eu não vou nem levar alicate, porque eu não planejo tirar cutículo, né, gente? Mas eu vou levar hidratante de cutículo e tal, essas coisas. Então é bom levar uma toalhinha pra essa questão das unhas. Vou levar até só uma, inclusive, pra não fazer muito volume aqui, que já tá coisa demais. Então, gente, essa parte aqui das bijuterias eu vou deixar em time-lapse, né? Eu vou organizar tudo. Na verdade, que 99,9% é tudo bijuteria, só tem uma outra joia. E eu vou organizar tudo dentro aqueles pacotinhos pra já ficar tudo separado. Dependendo do look. Então vou deixar um timelapse aí, porque ninguém merece assistir tudo isso. <risos> já terminei de organizar aqui as bijuterias né? assim como vocês viram no timelapse eu tenho aqui, gente, protetor de olhos porque eu tenho muito problema pra dormir eu não durmo nem com claridade e nem com barulho, né, gente eu acho que é bom eu colocar algumas roupinhas pra eu ficar usando no hotel, né que não necessariamente seja pijama, mas seja só mais uma roupinha confortável então eu vou colocar mais blusinhas aqui e as roupas que eu vou levar não tem nada a ver com nada, entendeu é uma farofada, biscoito de goiaba com farinha e ovo cozido, entendeu olha, vou levar aqui esse moletor de tie-dye que eu mesmo fiz, né meninas, não dá nem pra negar que eu fiz isso aqui em 2020, né gente, o tie-dye gente, pelo amor de Deus, o que foi esse surto né, todo mundo só fazia isso mais um pouquinho de tie-dye pra elas, essa aqui eu fiz gente, que eu tinha derrubado acetona na roupa, eu não queria jogar a roupa fora, não queria usar manchada, aí eu fiz tie-dye nela, né gente, quem foi que amou essa blusinha aqui, comprei na época do meu aniversário gente, que foi quando eu comecei a ficar obcecado com essa corzinha lavanda e tal, uma calça de moletom pra quando eu não quiser usar shortinho, né, que nem esse aqui que eu tô usando, gente, a maioria do tempo eu tô usando shortinho tem um monte de shortinho preto assim aqui em casa então tem mais essa calça aqui então eu acho que pra essa mala aqui é mais ou menos isso tem algumas coisinhas, gente, que eu esqueci de colocar na mala anterior mas a gente vai cuidar da mochila, que é algo que eu ainda não mostrei pra vocês eu queria muito viajar com essa aqui, que é da coleção da Manu Gavassi com a Cia gente porque ela é muito bonitinha, só que ela é muito pequena não cabe nenhum computador inteiro aqui, eu não consigo usar ela pra nada eu só acho ela muito linda e eu tenho essa aqui, gente, que é do tempo do meu ensino médio que ela já tá toda arrombada, coitada, tá muito é, gente, isso aqui é de 2016 Eu tava no primeiro ano do ensino médio A minha mãe tinha me ajudado a separar já algumas coisas aqui De skincare e higiene, né Comprei esse kitzinho de viagem, né, gente Com antisséptico, escovinha pequenininha Pasta de dente, fio dental, né Então ele já vai Vou levar o Effaclar Concentrado da La Roche-Posay Que é um gel limpante que eu gosto muito de usar no rosto Esse aqui é o Normadurm Fito Solution Também vou levar que eu gosto bastante Comprei as ações pequenininhas deles hoje Comprei esse Acne Proofing Que é um esfoliante facial eu nunca na minha vida, acredito eu, me maquiei 10 dias seguidos Mas eu acho que o Corrida das Blogueiras vai ser a primeira vez Muitos dias seguidos maquiado Então eu comprei já todo o meu arsenal de skincare Pra deixar minha pele limpinha e pronta pro dia seguinte Tenho aqui esse cérebro intensivo multiplareador de manchinhas de rosto de Natura Cronos, né? Que eu venho testando ultimamente E eu tenho gostado do efeito que ele deixa na pele Junto com ele, outro que eu tenho gostado mais ainda é o sérum noturno de Natura Cronos também, né? Eu tenho pele oleosa e acneica e eu tô achando bem interessante, né? Tô testando tem menos de um mês mas eu tô achando bom até agora vou levar água micelar de l'oreal e esses lencinhos de água micelar também eu provavelmente não vou usar isso aqui pra me demaquilar eu vou usar isso aqui com algodão mas gente, não sei, vai que alguma coisa aconteça, vai que eu suje alguma coisa né? vocês sabem que eu gosto de usar lencinho pra limpar tudo enquanto né vou levar protetor solar, esses aqui eu já tinha em casa né? eu gosto de usar o solar expertise, toque seco, fator 30 né gente eu gosto porque deixa minha pele sequinha hidratante da Sarave. eu comecei a testar recentemente mas é muito importante ter pra hidratar a pele Comprei esse secativo aqui hoje pra testar. Eu não conheço isso aqui. Só apex, que é um sabonete que eu gosto tanto pra uso facial quanto corporal, né? Ele diminui a oleosidade da pele, então eu gosto bastante. O hidratante em gel da Nivea, que é mais levinho esse negócio eu queria levar aqui dentro, que é um secante de esmaltes que eu também comprei pra testar mas como ele é em spray, eu já vou deixar separado porque na hora que escanearem a mala, vão pedir pra eu tirar tudo que tá em spray mesmo, né? porque é procedimento padrão e eu não quero perder o meu tempo, né, meninas? então é isso desodorante é a mesma coisa, vai ter que ir separado porque é em spray, né? shampoo e condicionador, já falei pra vocês os que eu gosto de usar no meu cabelo que é o Pantene, né? o Yoshi veio aqui quer me ajudar e é isso, gente agora eu vou tirar isso aqui e organizar na vertical porque eu sou uma antes, eu organizar. Errado, né? então vamos parar a gravação e arrumar aí de novo uma necessaire de 50 prontas, gente. olha só essa meninazinha aqui vai ser eu chegando pra gravar o corrida já que eu já tô levando um monte de corrida desnecessária mesmo levar Leva coisas desnecessárias dentro da necessária. é! é. <risos> ai que ódio meu deus do céu então vamos ver né não vai caber na minha mochila da do Gavassi mas só pra ilustrar ai que peso também, né? Tem a farmácia toda guardada aqui dentro. Diz quem quer, né? É. Olha, cabe duas necessárias, mas não dá pra levar mais do que uma de mão. Enfim, né, meus amores? A mochila da Mando Gavassi. Um amor pra recordar, né, gente? Tchau. Não tenho tempo pra isso. Vou com a minha mochila feia mesmo. <risos> Chega. Vai Não. na outra, ver se cabe Gente, eu carregava fichários uh. e fichários Cadernos e cadernos aqui dentro Não é possível que essa mala vá me deixar na mão Eu vou colocar só algumas coisinhas na mala de bordo Que eu esqueci de colocar anteriormente E aí a gente já termina essa arrumação Então, gente, assim como eu falei pra vocês Que tinha faltado guardar algumas coisinhas aqui na mala, né Eu tinha esquecido de guardar algumas coisas, né, gente Tenho que levar a escova e a chapinha pra eventuais emergências Melhor de tudo, gente, é que essas bolinhas eram tudo e Ficaram tudo colorido de tanta peruca que eu já pintei e aqui vai a chapinha, né? E, gente, vou guardar alguns cílios aqui no estilo que eu gosto Mas eu vou levar alguns cílios de casa já pra usar nos episódios que eu puder Nos que eu não puder, eu uso os que tiverem lá, os que eles fornecerem ou não uso nenhum, né, gente? Então já vou meter tudo aqui dentro Então é isso, né, gente? Hora de fechar essa mala aqui de uma vez por todo Só não vai fechar agora, né? Putz, que inferno Chega, Brasil! Morda, Brasil! Então é isso, gente. Finalmente, tô com as minhas malas prontas pra ir pro Corrida das Blogueiras. A minha mala de bordo, a minha mala de despacho e a minha mala de mão, gente. Gente, é tão mochila de blogueira que ela é toda cagada aqui. É de base, gente. <risos> Vocês encheram o saco o vídeo todinho. Foi finalizar comigo. Eu queria muito agradecer, primeiramente, ao Yoshi e a Zari, que foram os que tiveram o pior trabalho aqui hoje, gente. Foram os que mais trabalharam. E agradecer também a minha mãe que me ajudou a organizar isso aqui todo né, gente? Caras, quando vocês estiverem assistindo tanta coisa já vai ter se passado, né? Que, meu Deus, gente, entrei no Corrida das Blogueiras. uau gente Então é isso, gente. Se você gostou de conferir esse vídeo de eu arrumando as minhas malas pro Corrida das Blogueiras, já vai deixando o seu like ainda.